Posso dar né, praia? Boa noite. Hã, hã! Hã, hã, hã! Nossa, eu não entendo esses filmes de arte pós-moderna. É, cara, isso é muito estranho. Vamos. Ah. Vamos. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Se você gostou do vídeo. Clica aqui embaixo no gostei. Também se inscreve no canal pra não perder os próximos. Compartilha a gente no Facebook e segue a gente no Insta. Semana que vem a gente vai ver o que acontece quando você assiste psicose. Quando você assiste com um cara que quer dormir. E quando você assiste com um namorado. Sim, teremos cenas calientes aqui. Né?